A gente é sempre muito apaixonado por sci-fi, então hoje a gente vai falar dos nossos alienígenas preferidos. Sou o Miki, sou a Júlia e esse é o TV em cores. cores. Eu vou começar falando de um alienígena que eu sou apaixonada desde criança e ele é muito feio, que é o ET do ET o extraterrestre. Sim, ele tem telefone na casa. Ele tem telefone na minha casa, é uma das minhas frases preferidas da cultura pop. E assim, vamos combinar, ele é muito estranho, ele é adorável. É, eu acho que o que ele tem de estranho, ele tem de uma pessoa, pessoa não, né? Um ser sim. muito adorável. Sim, sim, ele é muito fofinho. E eu gosto muito da relação dele, de sentir o que o menino sente. Eu acho que foi uma maneira muito bonita deles explicarem empatia. E... Ao mesmo tempo que a gente tinha uma ideia do que era um alienígena sentir sentimentos humanos, a gente tinha ideia do que era um menino sentir sentimentos que um alienígena sentiria em relação à própria, sabe, existência num outro planeta. E de uma maneira muito delicada, eles acabam ensinando muito sobre o que é ser um extraterrestre em outro planeta e o que é ser uma criança que tem um amigo extraterrestre. E é adorável. E de bônus, ele também tem uma lanterninha no dedo, né, ele que tem sempre, uma... sempre ajuda. Ele muito me divertindo. <risos> E ele bebe cerveja, o que a gente não considera tão ok, porque afinal ele, a gente não sabe quantos anos ele tem. Debates. Fala aí se você acha que o DT pode ou não beber, gente. <risos> O primeiro alienígena que eu vou falar aqui é não exatamente um alienígena, uma raça inteira, né? E é o pessoal, os alienígenas lá de A Chegada. Pra quem não sabe, A Chegada conta a história de uns alienígenas que chegaram lá e ninguém tá conseguindo se comunicar com eles. Então eles chegam e chamam a Amy Adams, maravilhosa, pra tentar descobrir uma forma de se comunicar por eles. E como ela é uma linguista, ela meio que tenta, da melhor maneira possível, usar a antropologia, que é o estudo do ser humano, da sociedade do ser humano, e aplicar isso pra uma outra raça. O que se separou pra pensar é uma coisa muito difícil, porque assim, a nossa perspectiva de realidade, de pensamentos, qualquer coisa que passa na nossa cabeça, a gente pensa como terráqueo, né? Como é que a gente chega e pensa isso numa realidade que a gente não consegue nem conceber, né? Então é uma viagem muito, muito pesada, assim, tanto da parte linguística, quanto assim, de pensamento mesmo, e como é que a gente tentaria lidar, eu acho, de uma forma bem verdadeira, é, com uma tentativa de se comunicar com os alienígenas, caso eles chegassem. E sério, o filme é muito, muito bom. É assim, eu acho que em questão de comunicação, a gente teve aquele contato imediato, terceiro grau que era muito legal, mas é uma coisa meio música. E assim, eu acho que música é uma linguagem muito mais fácil do que você usar realmente linguagem. Então eu acho que a chegada teve um trabalho muito grande do que, que é linguagem. Sim. Então vale muito a pena. Não, e os símbolos lá que eles usam e tal... Sério, eu acho assim, de uma beleza tão grande que eu já cogitei tatuar um deles. Só que assim, repensei e tal, porque eu não sei o que aquilo quer dizer, é meio falso e tal, mas é isso, é um filme muito legal e ele fala muito sobre como é que a gente lida com a nossa linguagem, que às vezes a gente não liga pra isso, que é uma forma muito interessante e como é que bem ou mal a gente meio que só pensa na nossa realidade e muito provavelmente tem muitas outras aí no universo, né? Se você tá gostando do nosso vídeo já dá like, se inscreve no canal, se não inscreve e aperta o sininho pra ter notificação. E eu já vou falar do meu segundo alienígena, que na verdade são também vários alienígenas, que são os alienígenas que bebem café no MIB. Os procrastinadores. A galera que trabalha no escritório. Eu adoro eles porque eles são a representação do millennial, às vezes no ambiente de trabalho. Eu acho que o trabalhador, como um todo, que e... não tá com a menor paciência. É. Eu gosto deles porque a gente meio que a gente vê que procrastinar é universal, não é só do ser humano, gente. É muito bom. É dar uma carenta no coração ver que tem um grupo de alienígenas que só passa o dia bebendo café e reclamando no trabalho. Porque às vezes você só precisa tomar café e reclamar no trabalho. Quem nunca, né? E aí. Eu olhava aquilo e eu, quando era criança, achava eles muito chatos. Eu falava, cara, por que, que eles não só vão embora? E aí você vira adulto e você fala, cara, eles não podem ir embora. Os ETzinhos estavam certos. Eles estavam certos, ele vai beber café, sabe? Então, assim, toda vez que eu vejo o Mib e eu vejo os alienígenas que bebem café, eu não me importo em ter uma outra referência. Eles são os melhores alienígenas. Hum, mas ok. <risos> eles são os melhores alienígenas pra representar o ambiente corporativo. Ok, válido, vale, válido. Vale. Os alienígenas que eu vou falar aqui agora, de novo, não é um específico, é uma raça inteira, e é o pessoal do Distrito 9. Não sei se é pessoal, alienígena, não sei como é que se chama informalmente alienígenas, mas, pra caso você não saiba, o filme conta a história de uns alienígenas que eles chegam aqui na Terra de uma forma meio precária, e o governo meio que tenta ajudar eles. Só que naquela forma que o governo geralmente ajuda, né? Então eles sofrem, assim, uma precarização, uma exclusão bizarra, que pra quem é LGBT ou outro tipo de minoria não é nada novo, né? Esse descaso do governo com a gente. Exatamente. É, mas isso foi muito interessante porque eles tratam toda essa perspectiva de realmente ser uma outra raça, sabe? Então muitas pessoas que têm preconceito com eles meio que têm uma legitimidade falando que eles são os invasores. Eles realmente não são do planeta, sabe? Então, é muito interessante e bizarro ao mesmo tempo, só que essa narrativa desses alienígenas é, é bem pesada, gente. E é bem triste, porque a gente vê bem feito o que, que seria o gueto com alienígenas, o que, que seria a periferia causada pelo Estado, sabe? assim. Então, é meio pesado, às vezes, mas os, os alienígenas são gente boa. Tipo, é. quando você vê o personagem principal, que é um jornalista, ele vai conhecer os caras e eles são legais. É, sabe? Eles são insetoides, né? Eles são meio estranhos e tal, mas meio que potencializa todo aquele debate sobre o outro e a legitimidade das pessoas preconceituosas zinho odiarem esses alienígenas. O filme é meio gore, assim, gente, é um pouquinho adulto, é, no sentido ali do, do sangue e tal, mas é muito bacana pra ver, poder ver esse debate numa outra leitura com ficção científica, né? Caso você não tenha visto Distrito 9, dá uma olhada lá, depois volta aqui e fala o que você achou. E agora a gente quer saber de vocês, quais são os seus alienígenas favoritos? Comenta se você concordou com os aliens aqui que a gente comentou. Não esquece, gente, a gente tem muita playlist de filmes, séries e jogos pra você poder assistir. E toda terça quinta de sábado, vídeo novo aqui no TV em cores, né? A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. tchau. tchau.